Me encoraja, me liberta daquele aperto que enjaula o meu peito. Será que me sinto satisfeito? Amar me fez encontrar tudo aquilo que o medo me fez insatisfeito. E no sal da lua, visão da estrela, verso feito, refeito, sinta, ressinta o ar já de defeito. Nesse momento, tento ser como a água. Que corre pelo bueiro e rega as palavras Sobreviver como a chuva O mar voltando para casa Clareando as, ide as ideias do nublado sentir Do finito infinito Que me encontro aqui Por isso olho Para o mar Que nas ondas Espraiam o amar Grupo de poesias urbanas 21 de outubro de 2016. Esse é um dos efeitos, dos encontros que fizemos no grupo de poesias urbanas. E esse aqui é um outro efeito, que é a minha pesquisa, que foi uma pesquisa de, de iniciação científica financiada pelo, pelo CNPq, né? ganhei uma bolsa para fazer essa pesquisa e também é, apresentei como um trabalho de conclusão de curso de psicologia na Unifesp. Então, eu usei um pouco desse da pesquisa para fazer esse material aqui, que é a minha apresentação do TCC. Então, o título é Oficinas Artísticas e Sua Interface Sociopolítica na Experimentação Cultural com Pessoas em Situação de Rua. Eu começo contextualizando o território da Vila Matias e o processo de gentrificação que se opera aqui nesse território. Bom é eu escolhi o território da Vila Matias, pois é, as oficinas artísticas foram feitas na Unifesp, também tivemos ações na rua, mas é, como a Unifesp está na Vila Matias, mesmo que está a um menos de um quilômetro da, da catraia, né, do mercado, é, eu especifiquei como Vila Matias. Então, Esse território, até o início do século XX, ele era ocupado principalmente pela elite santista tinham muitos armazéns de café, muitos barões né, vinham, tinham terrenos, propriedades aqui, imensas propriedades, fazendas, inclusive. É, e Com as obras de infraestrutura urbana, sobretudo no começo do século XX, é, viabilizou-se a migração da, da elite santista da Vila Nova, Vila Matias, para o território da orla, para a ponta da praia, né, que com os canais possibilitou que as pessoas morassem à beira-mar. Então, nessas últimas décadas, principalmente de 30 é, até então até agora, o bairro da Vila Matias foi sendo gradativamente relegado pelo poder público, desinvestido, desassistido, e a partir daí, com o abandono dos imóveis é, e a desvalorização, acabou acontecendo algumas ocupações né, de pessoas que se instalaram em moradias coletivas, em cortiços, é, em diversas construções desse território. Então, o processo de gentrificação, gentre em inglês significa nobreza, né? Pessoas ricas. Esse termo ele é criado pela Ruth Glass em 64, é uma socióloga britânica, e a gentrificação é um processo de produção de espaços urbanos que favorece a acumulação de capital em detrimento do equilíbrio social. Em termos, de, em termos de habitação, acesso a recursos de trabalho, mobilidade, de serviços e experiência urbana. Período de 2017. Então, a gentrificação é um paradigma, porque ao mesmo tempo que ela produz espaços desiguais, que visam a concentração de, de riquezas, né, a produção de espaços que são peças publicitárias né, para se vender, espaços que, que são muito similares, né, em termos de visibilidade, em termos de interesse de, lucra, de, lucra, de lucrabilidade, né? de lucrar em cima do espaço. Ao mesmo tempo que ele, ele é desigual, também se produz a homogeneização, né? de ter esse espaço como uma peça publicitária que ela tem alguns é, princípios, e entre eles é, é o interesse do comércio, né? de ter um lucro e de que se, seja capitalizado esse espaço, né? os serviços, nesse espaço gentrificado. Então, opera-se um exercício da soberania das classes dominantes sobre a questão fundiária, sobretudo urbana, aburguesando de determinados territórios e manipulando a situação imobiliária. É, vale pontuar aqui que a gentrificação ela é um processo de aliciamento do poder público e privado. Né? Não é apenas o poder privado que especula, mas o poder público também, com, esse, com essa... Por exemplo, que foi citado, né? De, de ter os imóveis abandonados também, acaba operando e colocando alguns imóveis, alguns territórios em processo de gentrificação, com o interesse do, da especulação imobiliária e do mercado privado, né? Então, como um dos efeitos da gentrificação, se observa alteração de estilos de vida e características culturais de grupos sociais pertencentes ao território. Então, com o aborguizamento, né? Com a chegada de pessoas com uma, é, um poder aquisitivo mais. É, mais grana né, No território Acaba se transformando Algumas práticas culturais, algumas tradições Algumas histórias do território E se sobrepondo né, Tem um discurso hegemônico Que se sobrepõe a esse território E acaba apagando tudo que se tinha de história né, é, Para tornar esse território Uma nova peça publicitária Muitas vezes se usa o termo é, é, Como é que é? Revitalização, né? desconsiderando as vidas que já existem no território, como se não tivesse vida, como se não tivesse cuidado. Né? Então, usa esse termo revitalização, como, né, como acontece na bacia do mercado, já tiveram várias é, notícias de jornal, publicação na tribuna, enfim, usando esse termo revitalização, como se não tivessem vidas, né, ou como se essas vidas precisassem renascer né, ou mudar o território. Né? Então a gentrificação ela é estruturada né, nesse tripé né, higienismo e visibilidade social. Então ao mesmo tempo que ela quer produzir uma peça é, publicitária do território para vendê-lo, né, para ter como interesse o comércio e o lucro, ela produz o um higienismo que ela tenta apaziguar algumas, alguns conflitos, né, varrer para debaixo do tapete, expulsar pessoas, excluir do território. E a invisibilidade social, é, que é um fenômeno social de desconsideração, né, um fenômeno institucional, que as pessoas é, passam desapercebidas pela, pela cena pública, ainda que estejam na rua, né, elas deixam de ser vistas, e é praticamente uma morte simbólica, né, porque essas pessoas já não têm mais é, voz, não tem mais como participar da construção do território, não tem mais como se sentir pertencente, porque ele... Porque ele aquele território é dominado pelo discurso hegemônico pelas classes dominantes